Isso aqui é... Pessoa curiosa, cortei meu cabelo há um tempo atrás, fiz um BC nessa parte aqui. E é, agora ele fica assim. Oi pessoal, aqui é a Eni Cristina dela escreveu. E hoje eu vou trazer mais um vídeo de cabelo. Então se você não quer saber sobre o meu cabelo, clica aqui que você pode assistir algum vídeo meu referente a livros. Mas, enfim, é. Hoje eu vou fazer um vídeo muito especial. É pra demonstrar todos os meus sentimentos faltando... Menos de dois meses para o meu BC. Para você que não sabe o que é BC, BC é a sigla para Big Shop, grande corte, que é quando nós que estamos passando pela transição capilar, estamos deixando o nosso cabelo natural crescer, nós cortamos toda a parte alisada. Afinal de contas, ela nunca vai cachear. De novo. E hoje eu já ia falar um pouco dos meus sentimentos a respeito disso. Muitas pessoas ainda não entendem o que, que é passar por esse processo. Para uma mulher, o cabelo é tipo arma fundamental. A gente é muito maravilhosa. Então o cabelo, ele é pá. Sabe? Enquanto você não vê meu rosto, quando eu estiver de costas, você vai estar tá vendo o quê? Minha bunda? Talvez. Mas você também vai estar tá de olho no meu cabelo. Então, é, toda mulher que se é, coloca assim Não, eu vou passar por esse processo Eu quero meu cabelo de volta Ela é muito poderosa Porque ela vai se livrar do cabelo Que era uma arma muito poderosa A autoestima da mulher é trabalhada no cabelo E ela vai, não, eu vou assumir meu cabelo Eu vou deixar ele crescer Ou eu não vou deixar ele crescer Eu vou raspar agora, né? A Mari, a Mari, gente A Mari raspou o cabelo E hoje o cabelo dela é lindo, é maravilhoso E é cachinho, assim, é... Então, muitas pessoas ainda não entendem que esse processo é difícil. Então, assim, se você for, por exemplo, chegar em mim e falar alguma coisa do meu cabelo, melhor não falar nada. Eu sei que meu cabelo tá difícil. Eu sei que meu cabelo tá estranho e eu sei, eu tô muito brilhosa. E também graças a essa ferramenta que é a internet, a gente sempre vê meninas do mundo inteiro que estão passando pela por essas é... Estão passando pela transição capilar que passaram, cortaram o cabelo e eu acho o cabelo é maravilhoso. Eu fiz um post no blog muito especial sobre BCs inspiradores, eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque eu postei vários vídeos de várias meninas, todas elas gringas, porque eu queria... Não, mentira, tem, tem brasileiro assim. Eu queria pegar vídeos de meninas que tem cabelo cacheado, que fizeram o um BC, mas assim, que as pessoas não conheciam, sabe? Então eu fiz um post bem grande e aquele post é tipo o meu xodó do blog tem vários vídeos de várias meninas cortando o cabelo, a reação das meninas, a reação da família, a reação dos maridos e dos namorados, é a coisa mais linda do mundo, vocês têm que ver. E é óbvio que é, assistir esses vídeos me impulsionou mais e me deixou cada vez mais forte para continuar na transição capilar. Outra ferramenta fundamental nesse processo é a minha mãe. Vamos Contei pra vocês, mas a minha mãe ela cortou o cabelo, a minha mãe também fazia escova no cabelo e ela cortou bem curtinho o cabelo dela, porque ela tava sentindo que o cabelo dela ficava ca... caindo muito e realmente estava, daí ela cortou e o cabelo dela ficou bem ralinho, gente dava pra ver nitidamente o couro cabeludo da minha mãe, ela tava muito, muito próximo de ficar careca então ela cortou assim, ela ficou com o cabelo mais ou menos assim, né, bem ralinho mesmo Aí passou, tipo, uns 4 meses, desde que ela cortou, ele já tá bem volumoso, assim, já tá bem bonito, e os cachos bem formadinhos, então, ela é... eu olho pro cabelo dela e eu falo... Aqui está a minha força. Se algum dia a internet morrer, a minha força está aqui. <risos> e é claro que ela sempre apoia também de outras formas. Todos os produtos capilares do meu cabelo não sou eu que compro, é ela. E ela comprou uma linha nova pra mim, de 3 que como vocês já devem estar imaginando, 3 é a minha marca, assim, de cabelo favorita, depois de selagem capilar, assim, ó, minha vida, gente, selagem, o que que é selagem capilar, gente? Tá acabando o meu shampoo meu condicionador de selagem capilar. Daí ela comprou uma linha nova pra mim, começa com esse shampoo gigante, ele tem 750ml, gente, é quase um litro, ele é muito grande, olha... Ele é gordinho. Eu quero dar um detalhe muito grande pro nome da linha. Flawless Curls. Flawless. Sério, gente, é Beyoncé na veia. Daí ela comprou o shampoo, o condicionador. Também, gente, é Flawless. O creme de hidratação que é gigante também. Vai durar uma vida inteira. Flawless. E, obviamente, um creminho de pentear pra gente finalizar nosso cabelo no final, né? Flawless. Gente, eu fiquei, tipo, me sentindo. Eu tirei foto do produto, mandei em todos os grupos do WhatsApp. Porque flawless. Flawless. E o mais legal é que ela comprou esse spray pra pentear. que Ele é tipo... Cara, isso aqui, isso aqui é mágico. Eu já experimentei isso aqui. E você destrava aqui. É, sossega. Você destrava aqui, ó, daí você chacoalha um pouquinho, e ele é uma aguinha assim, né, só que você, é uma água assim, bem, bem, você sente que, que a parada é muito hidratante, assim, passando na sua mão, Deve você passa no seu cabelo quando ele tá seco ou molhado, você, você escolhe, vou até passar no meu aqui, daí ele tem é, proteção UV e o seu cabelo fica lindo, sério, e olha que eu tô na transição capilar, hein, transição capilar o cabelo não, não quer ficar bonito não, então, se isso aqui fica bonito no transição capilar, imagina que eu vou fazer BC gente? Então, falta menos de dois meses pro BC e eu tenho uma linha inteira pra testar e falar pra vocês o que é que eu vou achar no blog. Vai ter post no blog, tá? Falando desses produtos aqui. Que é muito legal ficar segurando, olha. É. Então, pra você que não sabe, eu vou fazer o um meu BC, eu vou cortar o meu cabelo dia 10 de julho de 2015. Cadê o celular? Só que dia 10 de julho de 2015 é uma sexta-feira. E sexta-feira é pra ir, vídeo novo aqui no canal. Então eu vou fazer o possível pra filmar na sexta-feira, que vai ser o dia que eu vou cortar, e postar na terça, 10 de julho. Realmente vai ser uma sexta-feira. Então se tudo der certo, se o universo conspirar a nosso favor... O vídeo do meu BC vai estar no ar dia 14 de julho. Isso mesmo, dia 14 de julho. Então, se você está na transição capilar e não está achando forças para continuar, tenha aqui a sua força. Eu serei a sua força. e yeah! Eu ainda não acredito que em breve eu vou cortar meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês se inspirem e continuem nessa luta, porque é uma fase, vai passar. Vamos vencer. É. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, clicar em gostei pra me ajudar a divulgar e, é claro, conferir os últimos vídeos do canal, caso você não tenha assistido ainda. E eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E... É.